Pessoal querido do canal do Cícero Ferreira, mais uma vez estamos aqui na cidade de Ipuyuna, estado de Minas Gerais. Aqui está o nosso amigo o irmão Zezinho, companheirão de sempre. Lá atrás está a Madalena comendo biscoito mineiro. Mostra o biscoito mineiro! E aqui nós vamos entrar agora. Assim nós tivemos a oportunidade que nós vamos na casa do senhor Deca. Aí, agora vamos pegar uma estradinha de terra. Vamos lá no senhor Deca mais uma vez. Vocês que amam aquela família vão se alegrar mais uma vez conosco. Ele nem sabe que nós estamos indo lá, gente. Nem sabe. Aqui é o Rio Pardo, ó. Rio Pardo. Rio Pardo hoje está baixo. Teve um dia que estava cheio, muito cheio, uma chuva. Agora está baixo. Aqui é uma fábrica de batata... É isso, batata? Palha. Palha, batata palha. E aqui aquele pedacinho que eu comentei em um outro vídeo que ainda está por asfaltar. Vai asfaltar quando o, o prefeito desejar ajudar e colaborar. Uma fazenda antiga aqui do lado. Muito bonito, por sinal, esses prédios antigos, como vocês podem ver. Vamos voltar para cá. Vamos encontrar um, um carro aqui do nosso lado passando. E o sol tá forte, mas tudo bem. Vou puxar mais para cá para ver se eu consigo liberar o, o sol. Mas acho que não vai dar não. É, vai ter que ser assim mesmo. Andar um bom pedaço aqui, filmando ali. Ó. Da outra vez eu comentei que até aqui é a estrada de terra. Olha lá. E aí a partir daqui... Graças à amizade que tem essa família. Ele, não tem terra mais. Com certeza, né senhor? Com certeza, né senhor Zezinho? Olha lá, tá marcado ali pavimentação asfáltica, Minas Gerais, Execução de Obras de Engenharia, Pavimentação, passou, no não li tudo. Vamos lá. É, ficou bom esse asfalto, né, Zezinho? Ah, ficou muito bom. Ajudou bastante, né? E como sempre, a natureza prodigiosa Ao nosso lado aqui Olha só o que eu tô vendo aqui Olha lá, olha lá, encosta aqui, mozézinho. Encosta aqui Vou filmar, é, é normal, ele é, baixinho. ele é baixinho Encosta aqui, ele é baixinho Deixa eu só ver se ele deixa eu filmar um pouquinho Não, ele é baixinho Destrava pra mim? Tá Eu vou filmar o senhor um pouquinho aí, pode? Gente, olha aqui Eu acabei de encontrar aqui, ó qual que é o nome do senhor? Mauro. Mauro. Mauro. Seu Mauro, meu nome é Cícero, eu estou com Zezinho, que Zezinho você conhece, está ali dentro escondidinho ali ó. Conheço, conhece. Olha lá o Zezinho é. lá. É. Então eu tô, nós estamos indo na casa do Sodeca, tivemos a alegria de encontrar o senhor aqui com essa bênção de Deus aqui gente ó. Você vai sair aqui dentro ou não? Não. Já está já tá acostumadinho já? Já está acostumado. Já. Aqui gente ó, coisa mais linda ó. E aqui a cidade de Purina eles tem tá me... esse costume é, né? Opa, está me crescendo né? Eles não tem, é, é que vocês têm o costume de, do, da festa do carreiro? Isso. Aí que beleza pessoal, olha lá, quantos são no total? Dois, 4, 6, 8, 10 bois gente, dez bois aqui ó, e aqui o que nós amamos tanto o carro de boi ó, aí o carro de boi. Eu fiquei sabendo esse dia atrás que morreu, Eu esqueci o nome daquele senhorzinho de idade, que era um dos cabeças aqui da, da festa. Hum. Qual o nome dele mesmo? O Zé Olímpio. É o Zé Olímpio. Irmão é irmão do meu pai. Ah, mas peraí. Aí ficou pro pai. Verdade? Verdade. Eu conheci o Zé Olímpio. É. Eu, tenho, eu tenho uma gravação dele que nós colocamos no nosso canal lá no YouTube. O senhor chegou a ver não? O senhor não chegou a ver, né? Não. aí um pouquinho. Deixa eu pegar essa câmera aí. Daí. Esse aqui é o... Mauro. Mauro, você quem, quem você é do Zé Olímpio? Sou sobrinho do, sobrinho do Zé Olímpio, Zé gente. É e aquele menino mais novo? Do Zé? É. É aquele, aquele rapazinho que que é o mais novinho da família dele que tava junto na festa com a gente lá, tava tava com o Zé Olímpio, quando o Zé Olímpio era vivo. É o Eduardo, é o, neto, Eduardo, é o neto. neto. É o neto, é o neto. Como é que ele tá? Tá bom, graças a Deus. Tá bem. Eu preciso é fazer foi. uma entrevista com ele a qualquer hora esse dessa. Já é que mais nós dia subindo, aqui nós encontrei a descendo. Ah, é? aí e o pai nas terras ali atrás. Ó, pessoal, então aqui agora eu vou mostrar para vocês, ó. Seu nome é? Sebastião Olímpio. Sebastião Olímpio. Vocês lembram, pessoal, do canal do Cícero Ferreira, que eu mostrei o seu José Olímpio? Se vocês não lembram, depois eu vou colocar um pedacinho da gravação que eu fiz com o senhor, que já é afinado, que Deus o tenha, o José Olímpio. Esse aqui é o irmão dele, ó. eu não conhecia. É, mas é irmão dele. Ai, que beleza, gente. Pois é. E a tradição da família tá aqui, ó. E a festa hum. ficou é a festa da Puyuna agora, era dele, agora é eu que estou contando Então, olha só, olha só o que eu tô escutando aqui. É? Bem. Ele tá dizendo para mim, né? Isso. Que a festa, a partir de agora, a partir de abril passado? É, da, o, o, o ano passado já foi o pai. Já. Tá, então esse aqui tá dizendo para nós que o pai dele, que eu vou voltar lá no pai dele outra vez, com o maior prazer isso aqui. Agora conta para nós, então ficou? Ficou. Eu fiquei no lugar do Zé Olímpio, meu irmão. Dois anos já faz agora que passou que nós estamos tomando conta. O né? senhor acredita que a última festa eu tenho gravado, toda a festa com ele? Não, eu não vi ele. É, não, eu vou ter, eu, eu, o senhor mora em que lugar aqui? Eu moro ali na chegada da mãe, Puyuna, ali o primeiro quebramor. É eu vou dar um jeito, eu vou dar um jeito de tirar uma cópia da festa do seu irmão vivo. E a namorada dele, como é que tá? Tá bem. Tá. tá. com ela ainda e vou dar um jeito de vir na casa do irmão Zezinho aqui e vou trazer para o senhor. Pode trazer, que vou é trazer que... para o seu guarda lembrança Do seu entrar, irmão véio. Vou com prazer, mas vou de coração O primeiro quebra-mola na curva ali É uma casa em cima, na direita ali Ah, mas nós dá um jeito de entrar lá tá. Nós vamos conhecer o senhor pessoalmente lá Pessoalmente, desculpa Vamos, vamos conhecer a, a tua casa E vou levar para o senhor um, Uma lembrança é. da gravação que eu fiz Do seu finado irmão hum. O senhor nem sabia que eu tinha, né? Eu não sabia É, eu não sabia. Quem me trouxe aqui pela primeira vez Foi o Toninho, Toninho. Aquele que perdeu uma... Meu irmão, uma... É. Você tá, você tá, brincando que, gente, o é, pessoal. É irmão, eu tô, irmão. eu tô em casa, eu não sabia de, olha que surpresa. Ele mora em é Limeira, né? Quem entrou? Porque eu moro em Limeira também. Mora... Quem me trouxe aqui, pessoal, olha, olha como o mundo é pequeno. Quem me trouxe aqui foi o, o seu Toninho, que é o irmão, é meu irmão. Que é o irmão desse querido que tá aqui? Olha. Que, olha. É Olimpo, que é irmão olha. do Zé Olímpio, que é irmão olha. do Zé Olímpio. Ah, eu vou dizer. É que você esqueceu, né? Não, não que, sabia que o, irmão, que o Zé Olimpio era irmão dos não, Zé. Não, não, não lembrava Você não lembrava? Não, não lembrava Ah, então eu vou ficar nessa, nessa dívida Que eu vou pagar para o senhor depois Vou tirar ouvindo. uma cópia Que eu ouvindo. tenho salvo lá na minha casa E nós vamos trazer para o senhor Pode trazer que nós estamos lá De coração é, tão... ah, Mas hoje, hoje nós ganhamos o tarde, né Madalena? Uh, Ai que beleza, foi, foi pessoal Foi bom ter vindo essa foi bom, foi bom, foi bom, foi bom mesmo então, se vocês quiserem sair agora para aí, eu quero... Dá eu estava falando para o senhor amanhã, tem um desfile lá em Congonhal amanhã. Ah, Amanhã que hora? Porque amanhã eu tenho um compromisso também. Lá vai, ser um... lá vai sair lá para uma hora Ah, não dá, para nós não dá. Eu tenho um compromisso amanhã. E para nós não dá. É, é. para nós não dá, nós é. temos um compromisso. É, Se não. Um Mais Senão... para logo cedo lá, que elas uma reunião na permoção. Em Limeira, em Limeira, que o senhor mora, o senhor falou? Moro, moro, eu moro Dia 28 nós vamos lá na Vars Grande. Dia 28 nós vamos lá na Grande. Ah, é? Dia 28 agora esse mês. Puxa, então eu vou conversar com o Toninho. Vou lá, conversar com ele. Para ele falar. É. Então agora, pessoal, eles vão saindo. Vocês estão indo embora? Estão indo embora. Eu vou, vou filmar sair de vocês aqui. Que coisa mais graciosa, viu? Aí só vai lá em Limeira. Não lá em... Lá lá ah, eu, eu, vou, eu vou ver se eu consigo o então seu. Eu, eu vou falar com o Toninho. Isso. Olha que hoje a minha tarde foi ganha, viu? Foi um prazer encontrar vocês aqui, gente. Foi uma, uma honra, na verdade. Deus abençoe, tudo de bom, um abraço Pode deixar que eu vou sim Mas pessoal, essa eu não esperava, viu Essa foi uma benção de Deus Na hora certa, no lugar certo Aledando tchau Cachorrinho, tudo bem, baixinho? Ali é o chiqueiro. Não vou lá agora porque tá escuro lá. Aqui é um galinheiro. Vocês já conhecem, né? para quem não conhece, aqui é um galinheiro. Olha ali, algumas galinhas. Os porquinhos. Um presente coloral, um pé de riscos. Ali acho que é um pé de pêssego. Essa Olha que lindo, gente. Vazando a água aqui. Opa, opa, opa, tem uma aqui, vazando. Tá vazando, Davi? Você cair aqui, Tá vazando a água aqui, as galinhas, gente, já estão empoleirando, tá de tardezinha já. Olha, elas assustam com a gente, porque elas não gostam da mídia, né, de gente gravando. Isso assusta as galinhas. Elas são caipiras. Deixa eu sair daqui, senão eu vou espantar elas. Não vou deixar elas dormirem. Eu tenho só uma matriz, não, não é com seu lado, não, certo? Mas eu vou ter que fazer, que A caminho está forte. Essa você precisa fazer e tomar que de dê certo. Deixa eu só registrar essa beleza aqui, ó. Olha, gente, que coisa mais linda. Sem dar de nele. Olha, que coisa mais linda do mundo. Ó, oh, Madalena, chega aí, bem. Ó. Oh. Esse, aqui, esse aqui até de até Renda anda nele. Qual o nome Ô, dele? Como é que chama? Vai lá com ele, as pessoas precisam pegar o brócolis. Gente, vai lá, Madalena, fazer um carinho nele é, pra mim. Pra mim não, pra... vai lá, não, pode ir, vai lá, vai devagarzinho, devagarzinho, devagar, vai lá, pode ir, vai, vai, pode passar a mão que ele deixa, ele, ela falou que disse que até montar nele, eles deixam montar, ele deixa montar, não, não tem que ter medo não, preta, passa a mão na cabeça dele pra ele sentir que você tá querendo só fazer carinho nele, aí ó, gente, mas olha que coisa mais graciosa, Ô, Mangiânia, eu sei que você Como gosta que ele tanto chama disso. Nisso? Não. Quer ser? se não montar? Tá? Eu, eu muito, tranquilo. Vai, faz um carinho nele, Preta. Eu que estou querendo fazer. Então vem. Segura aí. Segura aí, dona moça. Tá frio, gente do céu. Deixa eu ver. A gente está na beira da água. Tá um frio. Você é, moça? vem cá. Vem cá. Vem cá, vem cá. Vem cá. Você é muito bonito, menino. Você é muito bonito, rapaz. Hein? Você é muito bonito. É é, você não é muito bonito? Que é Coisa mais linda. Você sabe quando a pessoa quer fazer mal para você e quando não quer, né? Hein? Você é muito bonito. Vem cá, dá uma. Não, não precisa balançar a cabeça assim. O que tem na sua cabeça aqui? O que tem é? Você é muito bonito. Viu? Quem você está procurando lá embaixo? está procurando alguma coisa, Anísio. Eu sei que ele está vendo? Tá te olhando? É. Vem cá, vem. Que vem vem coisa mais linda, né, Anísio? Isso aí é bonito. De quem que ele é? Ah, é o moleque meu que trouxe não sei. O moleque meu tá comprando, mas comprou não. Aí tem mais dois ali. Ah, é? Mais cinco também. Quantos que está vendendo um desse aqui hoje? É caro, né? Dá pra ver que ele é caro, mano. Oh, ai, tá lindo. Lindo, não? Olha só. Olha, Parece que é no lá. nariz. aqui, viral. aqui. Deita, deita, deita. Deita, deita, deita, deita, oh, deita. Ó, deita. Deita. De, deita, deita, vem, vem. deita, vai, vai. Puxa o mais para lá que tem, a, tem arame farpado aqui atrás. Deita. Deita. deita, deita, deita, deita, Olha só, gente. A gente. Não fiz nada, <risos> meu Deus <risos> do céu. Coisa é mais né? doce do mundo, não? Esse, Oi? Pode montar. Não, ah, eu montar o mundo, não tenho medo, não. Aí. Olha que coisa mais linda! Ai, que gente do céu! Vem pro meu lado! Olha lá, que coisa mais. Não, não precisa, não precisa entrar, não. Vem pra cá, vem. Vou botar foto disso aqui, né? Vem. Vem, vem pra cá. Ele achou que era pra, pra levantar mesmo, né? É? Né? É, ele entendeu que era pra levantar. Vamos puxar aí, ver, vai. Puxa as duas cordas. Vai? De lado, vira pra cá. Vai. Vai ter que passar essa corda por cima lá? Não, eu não sei não. É só, só puxar aí mesmo? Né? É. É. Madalena, é, é gostoso que ele é macio. É. É. é macio aqui. Não é que é um cavalo que é duro. Você tá na picanha aí. É... E pular pra poder pular comigo. Se ele pular, já, já lá em cima no teto. Olha, é. olha. É. É. É. Ah, que bom, rapaz. Aí, ó Aí, que gostoso. Tá se sentindo, né? É logo, a olha... primeira <risos> vez que eu, eu monto no boi na minha vida. Tomara que você não caia, porque se não, cair, tá fica, registrando. Aí, pô, tá bom, tá breathe, pô, Não Não pó estar filmando. Modelos, <risos> <risos> Ai, que lindo que ele é. Agora eu vou lá buscar o chapéu. Então vai ficar é, tem três é, livros, Tem três awesome, filhos ali. A tem três tá filmando ele. então. vem, Parou, parou, Vamos lá, não. É pra você deitar, não sei. É pra você passear. Vai. Segura lá. Vem, vem. Pode ficar com medo não, pode. pode ficar frio. Deita! Deita! Deita! Deita! Lá vai, lá vai! Mas vou falar, dá gosto, viu? Que coisa mais! Vai lá, pra ele. Vem cá! Vai lá, meu Vem! Vai lá, Passar a mão, Pode passar, é macio, aí, ó. Eu não, eu não sou. Eu sou pior da cidade. Nunca passei uma vaca assim, ó. Quanto aí, fia, vai. Eu, hein? Você que lá ficou. Lá. Monta aí, ó, oh, Monta ele aí. aí, vai. Ele é muito, é tá? Oh, já já levantou já. Ele achou que era Eu já entendo que é para levantar rápido. É, eu deixo que levantar. Mas é Vamos. muito chique, não. Vai. Vai. Vai. Vamos. Vai. Vamos. Vamos. Vamos. Vamos. Ai, que beleza. Vamos. Mas é muito lindo, não? E o rapaz tá querendo comprar ele. <risos> não, não, não, não. Não, não tem ferido, não. Eu tô aqui sempre pra zoar só aqui. Que? Pra zoar com o pessoal lá, mostrar. <risos> filmando, tá filmando. Ela tá preocupada que ela, ele passou na frente. Não pedido, Eu não vi. É, é só pra zoar. Não tem nada de... de especial é o momento, né? Porque isso aqui é, é muito, muito difícil. Esse o momento do boi. a Deitar pra... O cara botar. boi tá, Vai lá, sim. vai lá, Silvio. Não. Deu, vai, vai. Vai. vai lá, Não. Vai lá. Ele vai devagarzinho ele obedece, né? Vem. Vem. Vem. Vem. Ele vai devagarzinho e né? né? né, Anísio. anisa. Vem. O moleque tem deite, do jeito que tá aqui. Vem. Será que ele tá acostumado com a voz do menino? Vai lá, senhora. Pode ser, né? Não. Vem. Vem, tá. Tem um buraco bem aí, um buraco bem na frente, olha lá. Ah, mas ele sabe. Vamos não vai dar batata. Tá bom, um o um boi não quer deitar. Pra ele sair. Mas é. não quer, fazer deitar. Dei, tô tô ah, assim. Não, mas já, já provou vai? que ele deita, porque ele deitou ali que eu não sei pediu pra ele deitar comigo. Deixa eu dei. Você tem as pernas, não dá pra ele pular, né? Ele tem as pernas grandes. Agora ele deita lá, olha. Dei. De ele tá que pesado, Que belezinha, não? Bonito, viu? Bonito? Bota bonito nisso. O Moleque meu, eu queria nem gostar, coitado, viu? Ele não tá aqui. É Bom? caro? É caro um boi desse? É caro. É? Mas quando você fala caro, Nizio, quanto você calcula mais ou menos? Vai pedir mais de 5 mil. Um mais de 5 mil, né? É. Eu daria. Olha lá uns amigos nossos ali ó uns amigos nossos ali indo embora gente de Hortolândia tá voltando para lá ó mas eles vão buscar batata na cidade para levar para cidade de Hortolândia onde eles mora porque aqui é mais barato nós estamos na terra da batata então aqui é mais barato vão com Deus tchau tudo de bom deixa eu voltar para cá agora mas ele é muito chique né Vai. eu quero comer ração. A Madalena tá com dó porque tá, tá vendo puxar ali. Não tá acostumada, né, Madalena? A Madalena não tá acostumada a ver, quando vê puxando assim estranha. Dá dó sim, mas é, é a forma que eles descobriram, né, bem. Ele tem uma cor linda que eu vou falar a verdade. É, dá gosto de é, ver. Vem, Vai, vai. Vai, vai. Vai. Vai. Vai. Vai. Deita, deita. Ele ajoelha Deite. com calma, vai. Até que ele o corpo. Olha que belezinha. A e... o mulher aqui, a mulher cai deitada de em cima dele. Ah, Marcos, sou meu irmão. Desculpa, deixa eu mostrar pra você aqui. Marcão, meu querido. Fala pro Vanzan que é isso aí, ó. Ó, já estamos autorizados, viu? Dá uma olhada aqui, querido, ó. Seu Débora já autorizou, tem essa, mas eles estavam me falando, Marcão, que parece que essa aqui teve que esvaziar, que soltaram alguma coisa que não foi de acordo, matou muito peixe. Tem essa aqui também, porco, é ó, Deus. porco, uma porca, não sei. E tem outras, viu, outras, vou dar um exemplo só para você, igual ali ó, pequenininha, que nem aquela, tem várias. Ó, igual essa aqui. Aí, você disse que ia fazer uns voos, né? Dá uma olhada aqui pra cima, ó. Olha que beleza de, de natureza aqui pra gente fazer uns voos bonitos, ó. Olha lá. Ó, vou virar pra cá devagar pra você poder ver. Ó, ó, Marcão. olha lá. E vai embora. Vai embora. Passa por tudo, por tudo isso daí, ó. Vai embora. Ah, outra coisa. Aqui é um maticínio, ó. Aqui tem um queijo, né, Anísio? Fabrica um queijo aqui, ó, que é coisa de louco. Aí a gente pega o queijo ali, dá um louco pro dono ali e toma um café na casa da dona Sevilla, com a família dela. Se Deus continuar nos abençoando, será em breve. Aí você vai, vai subir nesse touro aqui, Marcão, ó. Imagina o Vanzão fazendo graça aqui também, ó. É, não sei se vai estar aqui, né? Talvez ele nem esteja, né? Pra, pra Se o seu filho comprar, né? Seria bom, né? É, mas tem de tem, um. tem mais um. Tem mais ah, um? Tem. Olha que beleza. Então vou lá na casa da dona Sevilla agora. Vamos lá, vem? Vou lá que estou esperando para jantar. A dona Sevilla aqui mexendo com a carne aqui, ó. Olha lá. A fartura que a dona Sevilla está tirando lá dentro. Benção de Deus. O Davi está ali O só desceu na rua. A Dona Sevilha falou para mim hoje está tão desanimada, falei, desanimada? A senhora já fez tanta coisa na vida, Dona Sevilha, a senhora tem só que descansar. Ah, tá mesmo, viu? Graças a Deus, tinha uma parada imensa. Mas viu, é, Dona tá? Sevilha, quantos filhos Deus deu para a senhora? É... Então, agora as bênçãos Deus. estão aqui, eu, eu, eu, ó. Papai praticar, então, É, graças a Deus, né? Ô, ô Marcos, Marcos, querido amigo... Aqui está seu Deca, aqui está o meu irmãozinho, o Zezinho, querido amigo. E eu estava conversando com o seu Deca aqui agora, a respeito da nossa conversa que você conversou comigo semana passada. E nós vamos vir aqui. Eu falei com seu Deca que eu ia, eu falei para você que eu ia conversar com o seu Deca sobre esse assunto que eu vou falar agora. Então que nós estamos, nós estamos entrando num acordo aqui assim, ó. Pelo que eu entendi Vai vir você, tua esposa O Vanzan e a esposa dele Eu e a, a minha esposa, Madalena Aí eu comecei com o Mãozézinho Mãozézinho falou assim e, e é verdade, né Mãozézinho Eu estava comentando sobre lugar para ficar na sua casa que Até eu que fico Dessa vez nós vamos ficar num hotelzinho Aqui na cidade Para vir aqui depois Na casa do seu Deca Para passar com eles aqui pelo menos uns dois dias aqui. É Aí o que o senhor falou, Sodeck? Lembra o que o senhor falou? São Paulo? É, não, não. estava falando sobre eles virem pra cá, o Vanzan e o Marcão. É... A gente fica feliz, né? Porque não dá pra ver que Eles são de cidade, de grande. Nós estamos vivendo a roça e... E a gente fica muito contente de receber as visitas. porque o que faz nós feliz é a visita. E que Deus abençoe, tá? A chegar aqui, se Deus quiser, a gente fica muito feliz, porque nós não merece. Bom, não é nem preciso falar, né Marcão, que eles merecem mais do que isso, né? Imagina, nós é que não merecemos. Tá muito pequeno, né? Nós é que não merecemos tanto carinho que vocês têm para conosco, que a sua família tem para conosco. E aí a gente quer vir aqui, até falei pro Marcão que seria bom vir numa época de calor. Se o senhor nos permitir pescar um pouco ali no lago, a gente passa umas horas boas aqui conversando, trocando ideia, reúne a família. Aí, como é que é? Você falou o quê? Já pegou os peixes tudo? É. Olha lá, ele falou, ô Marcão, que não adianta vir pescar, não, que já pegou o peixe tudo, ó. Olha lá, e olha o que ele tá fazendo ali, afiando uma faca ali, ó, vai mexer com carne, ó. Mas tem peixe, filho. rapazinho, tem. Madalena aí. Tilápio 6 quilos, embaixo. Quanto? 6 quilos. Olha lá, gente, ó, tilápia de 6 quilos, hein? João, peixe, peixe. Então, aí, conversando Esse com aí eles. É Marcão, já pode falar pro Vanzan Se o Vanzan entrar no canal e assistir o nosso vídeo Vai ficar sabendo Dona Sevilla tá aqui, ó Aí se Deus abençoar E que, que eu sei que vai abençoar Nós vamos comer uma comidinha daqui, Marcão, ó Ó Marcão, que tentação Dá uma olhada aqui, meu irmão, ó Aí a dona Sevilla tá falando pra mim Que anda tão desanimada Que não sei o que vai... Nós vamos animar essa mulher aqui, ó Dona Sevilla merece todo o carinho do mundo E ano que vem 60 anos de casado, se Deus quiser, né, década. Tá bom, muito longe, hein? Oh, paixão, hein? Que... Isso aqui é um amor, Madalena. Eu vou te amar desse jeito enquanto eu viver, viu? Aproveitar a vida porque o mundo que você vai é perto. E, e a gente fica é feliz. De na idade, chegamos, e estamos aí, ó. e graças a Deus, Nossa. a gente sente novo, eu não, não sinto velho. A, a dona Ceveria tava falando para mim, seu Deca, que o senhor não para, o senhor e... trabalha direto, o senhor estava mexendo ali com os estercos, eu falei graças a Deus, que o senhor tá com quantos anos, 80, 70, 70 aí? Chegamos 80. Chegamos 80, né? Eu, eu vim lá da serra. A senhora foi lá em cima hoje? Uhum. Foi lá? Eu estava encanando uma água lá e eu fui lá para dar uma umas ideias. Uhum. Porque a gente que é velho tem umas chegar num lugar que não, não prejudica ninguém e se algum reclamar aí a gente Fala, não, nós já temos o que foi um barranco parte da estrada, beirando assim. Hum. E tem muita gente às vezes, beba, porque Ah, não pode mexer na água aí, porque tem que correr ali no mar. Sim. Mas sortar, quebrou a maninha, hum. aí tamparam a maninha com o e sortou na estrada tingindo os pastos. Ah, sim. Aí, tampou na estrada. Aí eu fui lá, lembrei, o rasgão. Hum. Agora hoje levar o câmbio e o lá. Agora a manita está ocupada. A água nem vinha para o outro lado. Quer dizer, já não, vai mais... Aqui, não, já não vai mais... Tá já não vai mais correr quando estava correndo, né? Agora a água não pode entrar, mas vai correr no canto. Aí você arduca lá. Não, mas tem que correndo lá. Não, mas eu conversei. Eu conversei com o João Armando Ele falou, não pode encanar Porque se você não encamar aqui, é passar de vidro para baixo, Quer dizer que encanamos dentro da onde eu comprei. Sim. Nós não somos dono, mas Sim. toma conta. Sim, é verdade. Aí, a assim, o do Armando, a ah, água desse estrada, cai dentro do que é nosso, cai nessa mania, e sai no mato que é. chama é. Mato tá. Aí, eu conversei com o Armando, e Armando falou, não, já sortaram esse lado mesmo, pode ser me encanar. Porque, às vezes, a, a, a machuca as bundas, que tem muita gente que em vez de ajudar, procura inimizade. Ele não precisa disso. Não, não, a gente ainda brincou lá hoje, Zé Maria. A gente nasceu e cresceu na ferra e ama a ferra em anos armando tudo. Tudo gente boa. Trabalhador, cada um. Agora que tem zangão, em todo lugar, até a beira tem. Adeira, tem <risos> E a menina se mexeu com a boca, o andão acabou com a menina. E Madalena já está trabalhando ali, já, seu Olha lá, seu Deca, ó. Já tá sentindo em casa, já, seu Deca, olha lá. Isso que tá é importante. Mexendo lá na cozinha, ajudando a dona Sevilla. Chegar e já pegar no batente, porque a coisa dá na companheira. Uma mãozinha, ela dá, mas está caindo, recuperando. Não, é, é, ela vai chegar... Onde precisa chegar, que nós temos uma festona bonita aí para nós poder, se Deus, se Deus quiser passar umas horas boas aqui... Ver muita gente alegrar aqui... Reunida aqui em torno de vocês, nós vamos estar tá aqui... Se Deus quiser... Ele quer e eu tenho certeza disso... Não, ela tá? Dona, Dona Sevilla tá uma graça lá, ó... Pra quem viu ela que nós vimos um tempo atrás ali... Olha como ela tá ali, ó... É. Parece uma mocinha nova... Olha ah, que beleza... Essa semana eu agindo dois companheiros. Tá Aí. idade? É idade Ó, pessoal, esse rapaz aqui, ó. Ele tá ajudando a mãe dele a fazer a janta, viu? Aqui não tem esse negócio, não. Ó lá. Eu vou registrar pra vocês pra mostrar pra vocês que ele tá aqui, ó. Ele tá cuidando, ó. É o que eu falo sempre, ó. Quem tem filho, a Bíblia diz claramente, quem tem filhos, o inimigo não vem na porta contender. Olha lá que beleza. É o filho, ó. Tá aqui fazendo a comida com a mamãe, ajudando. E ali tem outro também, lá no cantinho, ajudando a mamãe. Vou até lá agora registrar pra vocês verem, ó. Ajudando a dona, dona Sevilla, lá Um faz comida, o outro recolhe a roupa do varal. Olha lá. Ajudando a mãezinha dele, ó. Guarda o prendedor dentro da vasilha certinho, igual ele guardou ali. Olha lá. Guardou ali certinho, ó. E aqui lá vai ele guardando, ó. Também são. Quantos filhos, seu Deca? São 12? Dona quando Quantos filhos a senhora tem? Que Deus se deu? 12? Doze vivos. Doze, doze vivos. É. E faleceram. um casal. Então foram 14? 14. Então a senhora já fez muito, a senhora tem que descansar mesmo. Deixa os meninos trabalhar aqui, que nem esse aqui, ó. Ele tá Aí chegou lá e Olha, tem mais um ali, aqui, aqui é assim gente, Cês, é que nem banheiro você fala com, com filho aparece mais. Ele tá aqui dentro, ó. entrou aqui pra cá, deixa eu ver se eu acho. Aqui. Tá ali dentro ali ó. Olha ele aqui ó, olha lá, aí o Anís aí ó. Anís, você é o mais velho? Não. Quem é mais velho que você? São Paulo, o e a Mari. Então tem três acima de você? Tem três e de mim. Esse aqui é aquele um, que um dia tava coletando... É, a bobrinha lá, nós fomos lá, fizemos uma gravação, o Anil, você deve estar tá lembrado. É que agora aquele tá bonitão, ó, ó. Aqui tá chique, aquele dia tava na roça. Né? Olha. Mas não deixa ele de estar tá chique lá na roça também, não. E mais uma vez, dona, dona Sevilla, ó. Vou até falar aqui para a senhora. Isso, ó. A Cássia, lá de Brasília, amiga da Celeste, tá orando a Deus para vir aqui no aniversário de casamento de 60 anos da senhora, viu? Viu? Se tudo correr bem, vai vir uma outra mulher chamada Geane lá do Rio de Janeiro. E já estou ajeitando mais uns dois casais para nós passar aqui um tempinho bom. A gente agradece. De coração, Quem tem agradecer somos nós, Mulher de Deus. Nós temos que agradecer, de coração. Aí tá, o seu Se Deca trocando umas ideias ali, Agora eu vou deixar ele conversar um pouco com o Mão Zezinho. O sair. O água. O banheiro de saída. É me fez lembrar agora também o seu João e dona Neli, que Deus tenha abençoado aquele casal também de uma maneira maravilhosa. E aí, dona Madalena? Você é pau para toda obra também, né? Essa foi a esposa que Deus me deu. Essa foi a esposa que Mas Deus indo, me deu, que eu orei por essa mulher seis meses, aí, ó. Tá no fim, tentando. Deus me deu, é. Tá Quer? É, para com isso, mulher cada coisa que eu ouço, você tá bem na sombra. Tá bem na sombra, quase não tô vendo teu rosto. Aí, agora eu vendo. Aí, eu tô vendo. Não tem Não, eu Ainda tem uma vergonha. Aquela família do. Cadê? Aquele fogão. É <risos> aquele fogão. <risos> Dona Sevilha fica não lá no, no cantinho nada. dela, lá, Dona, <risos> Dona Sevilha, lá, bem quietinha. É, quietinho. Um pisco, lá, lá. Porcinha. Dona... Que... Aquele cantinho lá é só dela, ó. forte, já elegeu pra ela lá, lá ninguém tira ela, não. Ih, morreu mal. Liga dia que ela encerra ali, Coitado, eu vou ver ela ficar brava. A Madalena tá quentando ali, no fogão lá. jantar? Agora aqui no rabo do Gente, mas nós comemos uma carne de um porco que o nosso amigo aqui matou. Eita, nós. ó. Eu não vou nem falar, vou deixar que ele fala. Ah, deixa ele falar. Quantos quilos que deu, Anísio? 17 arroba. gente. Um porco. Nós estamos falando de um porco. Não estamos falando de um boi, não. De um porco. 17 arroba. Mas deu carne de mais da conta. Nós acabamos de comer aqui agora os bifes, mais uma delícia. Mas disse que na hora que estava cortando, ela já percebeu que a carne era diferente. Carne de porco é diferente mesmo, né? Aí fez lá para nós comer, nós já jantamos. Eu nem filmei a gente jantando, né, Niso? Não. Nem filmei. Ficou... Mãozézinho foi o primeiro, atacou lá, ó. Começou a comer as carnes, quase que não deixou para nós, né? <risos> porque não vai tá. não, né? Ô, Seu Deca, hein, Seu Deca. Quando a coisa é boa, a gente quer só pra gente, né? Nem para fora não sair, fiquei é mijando aqui, ó. Aí, ó. Aí, quando vocês virem pra casa, vocês vão conhecer essa figura aqui, ó. Esse camarada aqui. Só não tem tamanho, mas é inteligente que eu vou falar a verdade. É caçando, caçando na garrafa ali, se tem café, ó. Oi, oi, oi. Ei. Você quer? Você quer? você quer? Tem que garrafa cheia, ó. Você quer? Olha lá pra você, Margarida. <risos> Margarina. Margarina. Margarina. E Dona Deca, pode, Dona... oh meu ai, Deus, Deus, Deus, Deus do céu, agora, agora agora, a coisa zoou mesmo, ela chamou a Madalena de Margarida e eu chamei a Dona Deca, agora ficou bonito Dona Oh meu Deus do céu, Quem foi... É... essa foi boa, oh meu pai amado, a Dona Servila me perdoa, eu fui ai, ai, ai, ai, ai. Ah, é, tudo é carne de porco tá fazendo essas coisas ali o Dona Sevilla, eu ia falar o seguinte, Dona Sevilla Lá, lá em Mimeira tem um, um, um senhor, lá o seu João, famoso seu João da Dona Nelly Ele chama a Madalena de Margarete Não tem jeito, ele não fala Madalena Agora chama a Dona Sevilla de Dona Deca, mas essa foi boa Ele né? chamou de Margarida? Aqui, deu um, deu um trava aqui agora Pronto, pro que Cícero, mas é nem foi Não, o que tá acontecendo? Não é carne de porco pô. mesmo, é? Pronha aqui para o Cícero não, é a carne de porco. Ah. <risos> Obrigada. Ela não toma, José. Ela não toma, aí. ela é enjoadinha, não ela não quer. Café. Deixa para mim que eu tomo. Toma? Ela então. não toma café? Minha é, não gosta não, eu nunca vi uma pessoa não gostar de café. E também só de pouco café. Eu tomo um pouquinho, assim, com leite. Vivo bem muito, pouquinho. Vai dos tempo para cá às vezes a é gente Ai, tá de boa condição. Uma caladela, uma caladela, é um <risos> e a onda gelada? Ah, Ô gente é do céu. Eu acho que é muito você, né? Chamando Dona Sevilha de Dona Deca, essa coisa Meu é amor, né, Liz? De... É de... de pouco café. De um pro outro? Não. Aí fica. Eu não sei quantos graus estão é. tá aqui hoje, mas eu vou falar, tá frio, viu? Agora leite. já Tá frio mesmo. Não gosto de café aqui, ó. Um capricho. Por quê? Vai tomar não? A gente não merenda quase, só bebe o leite. Aí mostra depois vira o zerrão. Vamos Marcão, tá aí aqui. ó. Tomar um café lá. aqui com a gente, é assim, ó. Aqui, você vai acertar bem aqui, meu irmão, ó. Leite, vai, vai botar o copozão aqui pra nós poder tomar um café junto. Então, Se você deve, oh. é né? deve é deixar, viu, Marcão? O rapaz falou que o seu deca é deixar. Mas deixa assim, assim. Linguiça, Aí no fogo. Assar linguiça. Uh, a da, tá ficando bom, a Batata doce, linguiça. Batata doce. Tá bom. É... Hum. Mas seguindo o calor, não, né? O Primeiro. calor geralmente não fica perto do fogo, né? Primeiro, não assava a batata seca, assim, cobria com a assim, hum, Mas tinha Colocava ela dentro? Sabia. E cobria, né? Tempo que não tinha forminha na casa da mãe. Porque. Muitas coisas, mais no começo não existia. É, não tinha. Né? Depois veio aparecendo. Por mim, um torrador de café melhor, que era a bola. Mamãe torrava café com A panela. A panela. A panela. Depois veio na, na, naquele... Da Aí bola veio que tolava. aquela bola. Minha mãe tinha daquele. Aí ficava feliz. Aí que nós fala Hoje tem prontinho. Mas de primeiro dava trabalho. Já está inventando, né, seu Zezinho? Estou só vendo, viu? Ah, ah, as, as mais antigas. Ah, o café, essa cara não. Não, tinha só uns homens que eu parecia. Fofoca, tem que ali. Margarida. vai, foi. Pode, pode tá. chamar de margarida, não tem problema. É bem, não, te... não esqueço. É não tem problema. Margarida é tordo, não tem problema. Essa não é se, se esfriar, mesmo, né? Porque ele tá prometendo. Né? Um pouquinho, tá? Aí vai ser bom, hein? E não vai girar. Só pega o mim com ela. Eita, <risos> nois, hein? Falou a verdade, hein? Amanhece, não, amanhece branco de já todo dia. É é costume, mas não, não tem que dejar amanhã. Eu acho que. E a vai ser só prazo, a não ser que a madrugada, né, muda. É, porque hoje está mudando muito, o tempo muda fácil. E, às vezes, a previsão deu 5 milímetros de chuva, né, choveu mais de 40. Pela base que a gente vai conseguir. 5 milímetros... É muito pouco. Falou que era cinco e foi quanto? Ah, foi uns quarenta, menino, porque correu um enxurrado. A hora que começa apagou a poeira e correu uma enxurrada, porque a chuvinha foi forte. Choveu bastante. Foi, Foi bastante chuva. E o barro veio, os caminhões estavam. lá. Esqueci de estar. Oh. De que bem? Oi? Vamos vamos pra cá, senão você chegar lá na sua casa, sua mulher vai te pegar e dar um. Eu não tô ela, ela não quis vir, seu Déca ela falou. Sim. Ela falou que tava com o menininho querendo dormir, aí por isso ela não veio. Já vou, Ben. E o moleque tá. grande, tá eu, nada. Oh, eu, eu trouxe umas, umas roupas aqui, ó, eu separei conforme os nomes aqui. Tem por com o Daniel. Ah, tem mais lá com Alessandra Ah, com Alessandra é. E uns cachecol aqui pro senhor, ó Ai, rolau o pescoço é, Olha uhum. oh, uhum. aí, ó um o senhor usava, uhum. né? Ó, ah, tá usando muito dentro né, de caveira oh. ah, Ó A mulher usada, só ah, gosto de sodeca, né? Isso aí, sodeca Isso aqui é um mês. Eu, eu não, não, não, não, não, não, não gosto eu não sou de usar nem bruxo. É, que eu, que que eu é cheguei aí e o senhor tava de, de manga de camisa de, de, de, de manga, de, de manga. É. como é que é, é. Aquela, aquela camiseta? Tava, como... ela... Regata? Tava de regata no frio desse? É muito é difícil de usar bruxo, mas é camiseta. De camiseta. E rola rola Que E o okay. menino então? Olha lá, olha lá, que gostoso, olha lá, olha lá, com um frio desse, olha lá. Agora sim. Aqui. Agora eu quero ver se é de frio. Aí, aí, que belezinha, ó. E um monte, um monte ela dá, ralando assim. Eu tô com o nariz frio, meu, não tá frio, eu tô vendo O meu lá. tava, aqui. Tava, gelado. tava gelado. Tava é gelado. Ela encostou no mim e falou: nossa, que gelado, parece uma pedra de gelo. Parece cachorro. <risos> parece cachorro que é gelado. Então não veio frio ainda esse chão. Não, não veio, não veio mesmo. Esse homem aí não vê é frio mesmo. Aqui pra nós não daria uma coisa né? Graças a Deus. Ai. Uns têm mais estrutura, eu já não tenho. Eu, por lá de frio, sou um covarde. É isso, é isso aqui. Já esse povo mora no coração nosso. <risos> é a vida, né? Seu Dego, nós vamos chegar em casa? Senão não esse camaradinho aqui ó, vai chegar lá, a mulher dele vai pegar, vai catar uma chinela, né, seu Zezinho? Ah, hoje eu também conhece, tá muito, vai deixar a minha, né? Vai deixar, não minha, né? Tá assim? Na hora que ela foi bater, eu entro na frente? Eu entro na frente? É, você tem que ir com o dia não, meu Então nós vamos chegar lá, Sadeco, porque, na verdade, eu, eu gosto quando ele sai com a esposa também. também, mas o menininho queria dormir, o menininho tá querendo descansar, no, no fim, Ai. No, frim, eu tô... <risos> no fim, eu acabei trazendo ele pra cá, agora tem que levar esse nenenzão embora. Né, seu moço? Ah, tá no seu café então, ó, esfriando, ó. Vamos lá, vamos lá, o cafezinho. Olha o cafezinho, olha o cafezinho. esquentar café? Oh. Assim esquenta café, Madalena? Aqui o jeito de esquentar café é em Minas Gerais é assim, olha, lá, que beleza, Vai ó. Vai estourar aqui, a chicla minha mão aqui, já já. Toma nega, então. Tomei, meu, tomei minha, o meu quinhão já, senão eu não durmo. Eu não tomo café. Toma. Vou terminar essa a gravação. Fora, lá, na lá na dona Sevilla lá. Eu também não tomo café, mas não vou. Ah, seu, seu Deca, dá um abraço gostoso Vai na dona Sevila né? lá. Dá um abraço nela aí, coisa boa. Assim. A paixão do seu Deca e a paixão da dona Sevilla. Vou, vou, eu vou terminar a gravação desse jeito aqui, ó. Que bonitinho. Pessoal, dá uma olhadinha só no carro do meu amigo aqui, pra vocês terem uma noção do que, que é geada.